Vê se tá aí, eu tô indo também. Eu demoro mais, chego, velho. Beleza. vamos comprar um slow aí. jogar ele pra mim, herói, Jogar ele pra mim. Deixa, deixa. Ai, beleza. Beleza, matou mata Yumi? Acho que, que não, não, porque no... ela vai entrar. É, então, vamos ver se dá tempo. deu, deu, deu. Vou deixar aqui, ó. Coisa linda, gostei. Mas pega, mano. Dá um daninho só, só um daninho só. Mais você, mais você. Não sei se mata. Uuuuh, uh! uh! dale. Pô, oh, jogamos bem, jogamos bem ah, agora. Caralho. Matamos cara. ah, geral, fi. Tanto que é importante ficar telando, galera, você sendo o Django. Na hora que eu vi que o Lecinha apareceu na Trimoita ali, mais ou menos, eu já desci reto, mano. Já fui reto no bagulho. Pô, a gente tá ganhando muito, Marquinhos. Não vai dar, velho. Não, não, nós tem conta platina. Tá Vou ter sorte. que voltar a jogar com Minerva, porque a gente só perdia. Aí é foda. <risos> não dá, Marquinhos. Um... Você é muito bom. Minerva é ruim, cara. Não, que Eu sei que é bom aqui. Eu sei que faz a boa pra nós. Uh, tô vendo hein? tô assistindo. Ah, hein? então, eu não, eu não troco porque ele tem Conquer, né, mano? Isso é foda. Beleza. Teve TP, mano, eu vou só oh, sair. Não, lá, aí. não. Acho que eu vou sair esse TP Costa é aqui, me fodeu. Ah. beleza, beleza. Tô sem flash? Ah, tá ok, mano. Manda alguém gerar dele mesmo. Que velho. Ó, o Gnarzinho. Rapaz, ah, aí, o que, é que o Paymas tá arrumando, mano? Ó, oh, bora, aí. 88 e eu, mano. É só acertar a Bubble, <coughs> mano. É só acertar a Bubble, Vamos é né? ver. Acertou. Tá sem ah, flash, tá sem flash. Não... Ela tinha que ter usado o E dela em de mim pra eu ganhar speed, né? É, mas Acho talvez que você não tenha tá ainda, né, véio. ela? Só o EZ tá bom. Ah, vou, vou morrer pra Yumi, assim, Não, morre não. Ah, morre. ah! pulecinho, aí. Então não é, galera. Não é, não é, mano. <risos> não, não, né? Calma aí. Faz A play. Pô, não dá não, velho. É, é muito, é muito chato. Vai tomar no cu. Eu tô sentindo foto da Nami andando pra frente com ah, o C aí, não mano. Não faz nada. O não cara fica full atrás, mano. Aí ele fica, você tá assistindo? Tá eu assistindo. vi, essa última aí eu telei, velho. O cara ah, ficou fá tá atrás, Ah, eu tenho que fazer 2v1, um, velho. Olha lá, o cara fica me bigando ainda, velho. Aí é foda. Ai, velho, desse sapeca, mano. Não deixou apertar R, velho. foi folgado também, né, família? Aí é foda, mano. Eu aceito esse fofo, mano, mas o Ezinho já é paia. É, o Kino. Vai dar não. Valeu, não. Bem, bem chamado de fofo aqui no meu chat, oh. você vai tomar banho. Hum, vou fazer merda aqui, certeza, mano. Caralho, velho, o Pemas aqui não deixou barato, não, mano. Ele é capaz de capacete estacada dá mó medo, mano. Folgadinho demais, hein, pai? Mari? Tá folgadinho, hein, pai? <risos> e o seu, seu nick veio da onde? Vamos lá, Ezinha, O Kenze. A trupe da trupe, e Até quando é. eu falo esse cuidado. Do, do, da forma que você vai escutar aqui de mim, mas é literalmente isso, beleza? Exato. A tru da truez é que o Kenzie, ele é uma farsa Porque o Nick okay. Kenzie não Eu era tiro. meu, era do meu irmão, mano nem era do meu irmão, era do meu irmão, meu irmão mais velho Aí a gente jogava Tibia, né? Aí meu irmão tinha um sorcerer que chamava Kenzie Desse jeito, com dois N e Z Y Aí o meu nick era Slayer ai, Defender eu e eu porra, era Paladinho Aí, mano, o meu irmão falou Aí, tipo, a gente era meio que do mesmo nível Aí meu irmão, ele não queria mais jogar de sorcerer, a gente trocou de conta Aí eu Aham. peguei a conta dele, Kenzie E desde disso eu mantive, mano Aí eu tinha 9 anos de idade na época Aí desde então eu mantive, mano nossa, eu encostar nesse cara aqui, eu rebento ele, véi eu... Ai, flashou Flash exaust E o do veio da onde? Verdade, é Ezinha O meu, tipo assim, quando eu, é um quando eu vim do, do Japão pra cá ah. Eu tinha um pouco de vergonha de falar age, né Que as pessoas perguntavam meu nome eu falava age. Aí eles não entendiam direito, tá ligado? Aí uns ah. amigos de La House botou o apelido de Ezinha Tá ligado? Porque, tipo, Só não sei de onde que veio Só botaram, começaram a me chamar de Ezinha, ezinha. Os amigos de La House E pior é. Que é, é muito bom falar Ezinha pra Red é bom, véio. é Entendeu? Uhum. Tipo, era algo, tipo, fofo, assim. Hum, né, tá vendo, então, como é que é as não, coisas? Não, não, Calma lá. É, tá vendo Mas como era que é que as coisas? naquela coisa, coisa, época. Era naquela época. Ezinha, se aceite, Ezinha. Se aceite, paizão. Nossa, o que o Nami tá fazendo aqui, mano? Pera aí, não! O que, que você tá arrumando aí, meu príncipe? Nós não ganhei isso aí, não, pai. Pega o cara sem flash mid, ó. Bem melhor, mano. Aí, pô. Conforme foi passando os anos, né? O Ezinha foi ganhando uns quilos. Mas eu só vi tá ligado? Aí não ficou véio. mais legal, né, o Ezinha? <risos> ah, ficou fica, que, mano. Que acho que ficou Ez, aí depois virou Ez, aí depois virou Ezão. Valeu, Tata. Não, Ezão, mas, pô, Ezão fica meio pai, Ezão. Parece Cézão, né? É, então, daí ficou Ezão mesmo. Ó, Ezão, Ezão. Du, tá ligado? Bom do Ezinho é bom duro, certeza. Eu malho o glute, malho o glute. Tem morra bom, velho. Ah, porra. Tem cara mesmo tem Aí. Aí nós já Caraca, vira aqui. Aí, todo mundo, velho. Não, velho. Ah, então, eu nem percebi direito, não, mas matei. Ih, olha lá, telep. Olha, é penta? penta porra. Cadê? Oh, o jogo não tá ganhando não, tá? Show. Você fala, velho? Eu vou matar o cards aqui pra ficar bom. Ah. Não sei se vale a pena porque eu flashei, né? Dá para levar? Eu não sei se dá pra levar não, mano. Ó, oh, beleza, beleza. Desesperou. Beleza, beleza. Vai jogando esse lowzinho aqui que tá legal já. <coughs> Tem ult ainda. Ó, oh, louco, louco, louco. Vou deixar. Não Ai. vou deixar o cards participar, viu? Tô morto, tô morto. Olha eu jogando. Ai, me cura, me cura. Vou ter que usar as zonias, mano. Pô, todo mundo deu é zonias, ninguém me cura? Meu ah, <risos> <ó. risos> caralho. Agora é GG, hein, <risos> mano. Ah, esse cara vai se matar aqui. no meio da wave aí, velho. Matar ele antes Sim. aí, ó, pronto. Perfeito. Conseguiu limpar ainda assim, né, velho? Esse boneco é foda. Limpou. Ah, Ai, olha eu jogando, mano hum, Meu Deus. Nossa, acho que ele vai matar todo mundo. Dei pé hein, pro véio. cara, é, eu dei pé pro cara. Nossa, Eu velho. não vou dar mil de gold pra ele nem foder. Pensei né? que ia acabar logo. Beleza. É. Você gosta de uma pessoa, você namora por um ano, certo. você ama a pessoa, uhum. e ela te trai. Você daria segunda chance ou não? Mano, depende. Acho que isso, isso ah. já depende, tá ligado? E, mano, não. liberar o perdão ele é um bagulho muito importante, tá ligado? Tipo, é roubado, mano. Você perdoar a pessoa é um bagulho roubado da vida, uhum. mas. Mas acho que já depende, mano. Ah, ah velho. Qual que foi a merda, tá ligado? Como que foi? Envolveu quem, quantas pessoas. Tá. Ah. Cara. Hum. Eu, eu te invejo por isso, sabia? Que você tem. Você Ai, tem quase. forças. Você tem ah. forças para perdoar? perdoar. É. Teria, velho, teria. E aprendi é. isso foi com meu pai, Botafé e minha mãe também, sim, mano, mano. De pedir com a família, isso aí, sem maldade. Zônias, nossa, eu tinha Zônias, galera. Caralho, ia ser é lindo, hein, mano. mal joguei mal bem, papo reto. Ah, é justo, justo. Essa parte é interessante. Você pode, você pode perdoar, mas não precisa voltar. É, é, você né? perdoa. É sim, exatamente isso, pô. Exatamente ah, isso. Ah, entendi. What? What? I don't understand what's going on here.